Oi, pessoas! Eu sou Lívia Leite e esse é o Isso Não Cai na Prova. Hoje a gente vai falar de um aplicativo que eu encontrei que é sensacional e eu queria compartilhar com vocês. Isso não cai na prova! Oi, oh, é! Yeah. Eu vou explicar uma coisa aqui. Esse aplicativo não é nada pago, não, tem, não é promoção de nada, é simplesmente porque eu gostei da ideia e eu quero divulgar. Pode ser que tenha outros aplicativos aí com essas intenções, vocês conhecem, inclusive já comentem aqui se vocês conhecem esse tipo de aplicativo, que é a ideia de trabalhar com voluntariado e pessoas cegas. Ah, o que, que acontece? Existe um aplicativo chamado Be My Eyes. Né? Sejam os meus olhos. Então, a ideia do aplicativo, ele tem a versão em português, mas escreve bimaias mesmo. Então, o aplicativo é esse, você vai encontrar desse jeito. E aí, como é que você faz? Pessoas que são cegas se cadastram para pedir esse auxílio, que eu vou já explicar como é que funciona. E pessoas que conseguem né, enxergar, porque eu, eu digo pessoas que são cegas porque eu sou deficiente visual, não né? Eu tenho um problema visual, mas eu ainda consigo enxergar com a ajuda de lente, tudo se corrige. É, e aí eu me cadastrei nesse aplicativo, que na verdade foi a Renata que me passou, a Renata que também manda é, textos aqui para o canal, que eu já trouxe ela aqui uma vez, duas vezes, na verdade. Vou até deixar aqui, se você não sabe quem é a Renata, vou deixar o vídeo que ela fez aqui com a gente. É, e aí, ela, quando ela me mostrou, eu fiquei empolgadíssima quando eu vi. O que é esse aplicativo? Quando a gente se cadastra, você tem muito mais voluntário do que pessoa cega. O que, que acontece? Quando você se cadastra como voluntário, as pessoas cegas, quando elas precisam de alguma coisa, elas ligam por esse aplicativo. E aí o aplicativo liga para vários voluntários. O primeiro voluntário que atender, nos outros cai a ligação, né? Então se você não atendeu, é porque outro voluntário pôde atender para ajudar. Mas se você conseguir atender, cara, a experiência é só maravilhosa. Se é maravilhosa para você, imagina para quem está ali para pedir esse auxílio. E eu vou explicar como é que funciona. A primeira vez que eu vi foi a experiência da minha irmã fazendo, né? Da Renata fazendo. A Renata atendeu, toda empolgada, ansiosa, tipo, ah! primeira vez que tava funcionando, aí correu e eu, o que é isso, o que é isso? E ela, vem, vem, vem, vem, e eu lá, né? Em cima dela, querendo olhar o que era que estava acontecendo. Até então eu não sabia o nome do aplicativo. E aí ela atendeu. No que ela atendeu, eu vi uma máquina de lavar. Tipo, abrir abri uma câmera e uma máquina de lavar. E aí eu escutei a voz da pessoa dizendo, oi, é porque a gente está querendo lavar uma roupa. E eu, o que está acontecendo? Né? E a minha irmã continuou. A gente está querendo lavar uma roupa, e aí a gente queria colocar na opção é, branco muito sujo. Aí a minha irmã foi e disse, olha, direciona mais um pouquinho a câmera, disse, né? se era para direita, para esquerda, porque não tá dando para enxergar direito, não tá dando para ler. E aí a pessoa foi direcionando a câmera, e até então só tava vendo a bendita da máquina, né? direcionou, e aí Renata falou, aí, para aí. No que parou, Renata foi dizendo, qual é a opção que vocês querem? Branca e muito suja? E ela foi dizendo, gira tanto pra direita, mais um pouquinho, volta porque passou, pronto, é aí, deixa, pronto. Aí ele disse, tá em branca muito suja? Tá, tá certo, muito obrigada. E desligaram, né? E aí, Renata foi, disse, o que foi isso? Já aconteceu? Né? Aí ela disse, é um aplicativo onde a gente ajuda pessoas que não conseguem chegar, porque elas têm as vidas dela era um casal de cegos nesse caso, que queria lavar roupa. Só que eles não sabiam indicar qual é a roupa. Às vezes é um casaco, que não sabe a cor do casaco, onde está, não está conseguindo encontrar. E aí liga para os voluntários, os voluntários visualizam pela câmera e dizem onde é que está e ajudam essas pessoas. Assim, eu não sei quem eram essas pessoas, eu não sei o nome dessas pessoas, eu não sei o lugar onde elas moram. Eu não tenho a menor ideia, eu não vi nem a cara delas, porque eu só vi, como eu disse, a máquina de lavar. Mas a gente pode ajudar essas pessoas. Essa sensação de poder ajudar é simplesmente maravilhosa. E aí eu tô falando por mim, né, que consigo enxergar. Imagina pra pessoa que tava ali precisando fazer uma coisa que é tão simples pra nós, né? Que a gente consegue chegar aqui, a gente lê, que a gente tem... Porque às vezes até a pessoa que, por exemplo, não, não sabe ler, né? Eu pensei agora, me, me bateu agora que uma pessoa que de repente não sabe ler, pode pedir ajuda por esse aplicativo. E aí, como é bom para essa pessoa poder contar com essa ajuda, sem necessariamente ter que saber sobre sua vida, é só aquela ajuda ali pontual e é incrível. Esse aplicativo é simplesmente maravilhoso, eu vou deixar aqui o nome na descrição. Se eu achar o link do aplicativo, eu coloco, mas qualquer loja de, de, de, do seu celular, né, para comprar aqueles aplicativos, certamente se você colocar, encontra. Aí a outra opção que eu tive ainda falando sobre essa questão da acessibilidade, né, de poder usar a tecnologia de maneira acessível, que o foco do vídeo é esse, é falar sobre é, inclusão, né, sobre acessibilidade, sobre poder ajudar o outro também. Foi uma coisa que eu também vi essa semana e que eu fiquei encantadíssima, que foi no Instagram uma hashtag chamada pra cego ver. E eu fiquei, como assim? Como é que o cego vai ver isso daqui? Eu não entendia. E aí eu fui me colocar no lugar da pessoa que utiliza o celular, né, mas que não tem, não faz uso da visão, né. Então o que, que ela faz? Normalmente os celulares hoje têm é, uma função onde o, ele vai lendo tudo que aparece pra você. E aí o que que acontece? As pessoas estão colocando no Instagram essa hashtag. E quando a pessoa que, não, que tem deficiência visual vai entrar lá na, na, no Instagram, o celular lê a legenda, mas não consegue ler a imagem. Né, o celular não consegue fazer essa leitura. Então o pessoal coloca a hashtag para cego ver e descreve o que tem na foto. Porque aí a pessoa que está usando o celular nessa formatação né, de leitura... O celular lê a legenda e depois lê a hashtag para cego ver e diz o que, que tava dizendo na foto para ajudar essas pessoas a imaginar Eu, assim, é, sinceramente eu não sei o quanto isso pode ajudar, mas eu acho que é uma ideia legal, né, inclusive é, eu até queria mesmo entrar em contato com pessoas que se utilizam desse mecanismo se a gente ajuda de alguma forma. Essa é a única parte que eu não sei o quanto a gente consegue ajudar, mas eu achei a ideia legal e eu decidi que vou fazer também, à medida do possível, lá no Instagram do isso não na prova, por exemplo, eu sei que a maioria das fotos eu só vou descrever Lívia, porque a maioria das fotos eu sou eu mesma, né? Tipo um, umas plantas, uns verdes por trás. Uns, umas eu nem sei se eu vou saber descrever alguma coisa mas a gente vai tentar né e eu queria muito saber se na verdade ajuda então eu vou na verdade até procurar por outras pessoas e procurar um pouco mais sobre esse assunto mas eu queria compartilhar com vocês porque foi uma informação que eu recebi essa semana se vocês têm mais dicas né que a gente pode incluir no, no canal por exemplo legenda que a gente já começou a fazer tem um dos seguidores do canal vez ou outra me manda a legenda de um vídeo para ajudar pessoas por exemplo com deficiência auditiva ou você que não pode ouvir naquela hora mais que consegue ler e acompanhar lendo, né? O meu vídeo, a gente também já incrementou isso no canal. Se você tem outras dicas que a gente pode incluir, que são uma, tão simples assim, né? para ajudar outras pessoas, comenta aqui também. Se conhece os aplicativos, já sabe, comenta aqui. Se gosta desse tipo de vídeo, sobre esse tipo de assunto pra gente aprofundar, curte e também me diz. Eu preciso que vocês me digam sempre, ou pessoalmente, ou aqui pelo canal. Compartilha com quem você acha que vai se interessar sobre esse tipo de conteúdo, ou que possa ajudar alguém com esse tipo de conteúdo. Beijo, pessoas. Boa semana. Tchau. Isso não cai na prova. O. Oh, yeah.